Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, voltei hoje Voltei hoje de dia, sozinho, no maior massacre do Paraná Como vocês viram lá no meu canal principal Eu e a Thaís tinha vindo aqui de noite e tinha um cara que correu atrás dela Então voltei hoje aqui sozinho para me ver se eu encontro esse cara e saber quem que é E por que, que ele correu atrás da Thaís O local aqui é bem assombrado eu não vou contar a história daqui, pessoal Se você quiser saber a história daqui A gente já gravou diversos vídeos aqui nesse local Eu vou deixar a playlist aí na descrição Vai lá e assiste pra você ver que a gente veio aqui de madrugada Aqui é muito, muito assombrado E morreu muita gente aqui Então, deixa aquele like pra mim Se inscreve no canal e bora pra mais um vídeo Bom, pessoal De dia dá pra ver melhor Deslocal. Lembrando, pessoal, teve uma vez que eu tava aqui, ó. Apareceu uma entidade preta correndo atrás de cima de mim. Aquela parte lá, ó, sinistro. hein? Susto cara. É um grupo. Eu achei que era pessoa. Olha o bichão lá. Tem um monte de moeda aqui em cima, pessoal Por enquanto não tem ninguém, vamos descer lá embaixo Vamos ver se a gente encontra, porque ali... lá embaixo é sinistro pra caramba Parece que tinha gente, andando aqui. Galera, estou filmando na mão, que eu consigo mostrar mais detalhes para vocês. Pessoal, que deve ter alguém vindo aqui Ficando aqui Isso tem Porque tem colchão ali, tem coberta lá em cima Agora eu não sei se é o cara que correu atrás da Thaís. Por que que ele correu atrás da Thaís? nesse que Pessoal, pelo que... Eu tô, não tô falando muito, porque eu tô vendo se eu... Se eu vejo a pessoa aqui, ou, alguém. Pelo... que eu vi naquele vídeo lá, a Thais ela veio aqui, ó, nesse cômodo. E ela subiu aqui, ó, correu ali, e o cara correu atrás dela. E estava bem aqui em cima, ó. Tá vendo? Quem... cara tá fazendo muito barulho. Mas quem não tá entendendo nada, a gente veio aqui de madrugada. Eu estava lá na parte de cima, ali para cima, ali ó. E a Thaís viu um homem, e o homem saiu correndo atrás dela. Cara. Vou deixar o link desse vídeo aí na descrição para vocês verem. Depois eu fui atrás da Thaís, cara. Foi é aonde os funcionários morreu morreu todos os funcionários aqui nessa parte. Eles morreram queimados. só que veio roubar prenderam os funcionários. Tudo aqui nessa parte de baixo e botaram fogo. Cara, o crime é muito pesado aqui, pessoal. Vocês não fazem noção, cara. Ele era é um matador de boi pessoal Tô vendo, não tem ninguém aqui hoje. Pra ver a pessoa dormiu. Aqui, pessoal, tem um cômodo bem ali, ó. Vou lhe dar uma olhada. Esse aqui, não né? sei se aqui era uma coisa de máquinas. Vamos subir lá, lá para a parte do banheiro. Galera, eu juro pra vocês que eu escutei gente conversando aqui, cara. Por isso que eu vim em silêncio. Eu juro pra vocês que tinha gente conversando aqui. Eu tô sozinho, desarmado. Complicado. Uh o -oh. Eu juro pra vocês que eu escutei gente conversando, cara. Galera, pelo jeito, esse horário aqui não tem ninguém agora. Cara, é sinistro aqui, o clima é pesado. Na boa, galera, o bagulho aqui é louco. É pesado o clima pra caramba, principalmente na hora que desce aquela escada lá embaixo. E eu tô escutando barulho, cara. Eu escutei gente conversando lá, não sei se se escondeu ou é coisa da minha cabeça, mas aqui é muito assombrado. E tem um louco aqui, que é da última vez que a gente veio, ele correu atrás da Thaís. Agora, de dia, ele não está, mas aquela coberta tá, tá, tá mexida, porque ela tava meio que dobrada com as moedas dentro. Como isso aqui é na frente de uma rodovia, talvez de dia ele não fica por aqui, cara. Ele vem só à noite. Agora o que, que ele. Por que, que ele correu atrás da Thaís? Estranho, cara. Ele devia estar de olho em mim. Ele devia estar de olho em mim na Thaís aquele dia. Ele esperou a gente ficar um pouquinho longe. Foi, nem, foi coisa de segundo, galera. Eu só subir a escada e ele já correu atrás da Thaís. Pra quem tinha curiosidade De ver como que é o local aqui de dia Tá aí, e assiste lá Que a gente veio de noite Aqui no local, beleza galera? Tamo junto, é nóis, falou Fui!